Fala galera, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vinda a mais um vídeo Galera, o vídeo de hoje vai ser uma trollagem Hoje eu vou estar trollando a Thaís Vou dizer que eu vou embora, que eu vou abandonar ela Que eu não quero mais viver junto com ela Que as minhas malas já estão prontas e que eu vou embora Quem deu a ideia dessa trollagem foi o João Um inscrito do canal lá do Rio de Janeiro Ele mandou essa ideia pra mim lá no meu WhatsApp e eu peguei achei a ideia muito da hora Como vocês sabem, a maioria de vocês sabe Recentemente a Thaís fez uma cirurgia E eu tô tendo que fazer tudo pra ela, cara Tô tendo que fazer tudo, arrumar casa, fazer comida Fazer tudo agora, agora esses dias agora, por último Que ela está conseguindo fazer as coisas, né Ela já tá conseguindo fazer as coisas, mas antes eu tava tendo que fazer tudo, cara Tudo, tudo, tudo Até colocar meia no pé dela Então eu vou falar que eu cansei, que eu não quero mais E que eu vou pegar e vou embora, vou abandonar ela Vou falar que essa aqui é... A gente tem umas roupas minhas aqui, vou falar que depois vou voltar pra buscar o resto Vou falar que vou levar a placa do YouTube, mano, essa daqui é o meu tesouro, ó Que é a placa de 100 mil que eu ganhei do canal Thiago Furacão E aqui tá as coisas da minha gravação, que tem, é... Ah, tem o, o Spirit Box, as lanternas, as minhas Airsoft as coisas estão aqui dentro aqui, ó. E vou falar também que vou levar o meu computador Meu computador depois eu vou é, pegar ele, deixar ele tudo no jeito E vou trollar ela, galera Ó, agora são mais ou menos, vamos ver que hora que é agora 4h23, galera Ela chega lá da loja dela, mais ou menos, lá pelas 6 horas. Eu vou deixar tudo já no jeito, a mala já está pronta Eu vou deixar uma câmera mais ou menos por aqui, escondida Eu acho que ela não vai vir Neném, você vai me ajudar? Vai. E vou colocar outra lá pro lado da geladeira. Vou colocar duas câmeras pra tentar pegar a reação dela. Não sei como que eu vou fazer ainda. Hum. Não sou muito bom em trollagem. Não sei se eu vou estar no quarto, onde que eu vou estar. Mas ela vai entrar por essa porta. E já vai... Se deparar com essas malas Eu acho que ela vai perguntar se a gente vai gravar Ela tinha perguntado de manhã E eu falei que hoje eu não ia sair pra gravar Que não, seria, não ia sair pra investigação Ah não, Thaís, eu não vou sair pra gravar Eu vou pegar e vou embora Vamos ver qual vai ser a ração dela, mano Eu tô, tô louco pra saber Eu acho que ela vai chorar, velho Tô achando que ela vai chorar Então vamos ver, galera Só que antes de acontecer essa trollagem Eu vou ter que subir lá no centro Eu moro um pouquinho longe tem tenho que ir lá no centro Pra comprar um algo da copa pro Cauê Ele quer montar um algo da copa Ele tá me pedindo bastante Então eu vou correr lá pra comprar um algo da copa pra ele, comprar algumas figurinhas pra ele já montar essa noite. Como eu não vou sair pra gravar hoje, pra investigação, vou ajudar ele a colar algumas figurinhas no álbum. E galera, ó, eu acho que vou deixar uma câmera por aqui, nessa geladeira. Cara, eu acho que vai pegar certinho aqui re... o local, cara. Ó, por aqui vai pegar bem, vai ser aqui, galera. Uma câmera vai ser aqui Se você gosta de trollagem Deixa o like, desce o dedo do like Muito like mesmo Se inscreve no canal se você não for inscrito E se você já for inscrito Pede pros amigos, pro pai, o irmão, o tio, a tia, namorada, namorada Qualquer pessoa pra se inscrever no canal para o canal crescer cada vez mais E se você tem mais ideia de trollagem Manda lá no meu Instagram, o link tá na descrição Thiago Furacão Manda lá ideias de trollagem pra mim estar tá fazendo com a Thaís Espero que essa trollagem dê certo Espero que ela caia e é isso aí, galera. Desejo em sorte e vamos embora abandonar a Thaís. Pessoal, primeira missão já concluída, já conseguiu o álbum, já comprei uma quantia boa de figurinha pro Cauê abrir hoje. A gente vai abrir e montar esse álbum. Tomara que a gente consiga completar. Agora vamos lá para casa ajeitar as coisas, porque daqui a pouco falta menos de uma hora para ela estar indo embora. E a gente já vai trollar ela, se... Deus quiser vai dar certo essa trollagem, a gente vai conseguir pegar a Thaís, então vamos chegar lá em casa e já vou deixar as câmeras tudo no jeito Pra assim que ela chegar, a gente trollar Taizão Galera, acabei de chegar, falta 15 pra 6 Eu vou ficar ali na sacada pra ver a hora que ela chega Pra hora que ela chegar, eu já ligar as câmeras Vou deixar as câmeras no jeito E assim que eu ver o carro passando, eu já ligo as câmeras Pra gente tentar trollar ela E hoje eu e o Cauezinho vai abrir as figurinhas E vamos tentar completar o alvo Galera, tava me pedindo muito, cara Olha, que show, velho Então, pessoal, vou deixar as duas câmeras lá e vou ficar ali na sacada. Já deixa like, hein, galera. Não esquece do like. Ela tá chegando. Galera, ela tá chegando, mano. Caraca, mano. demais aqui. Vou fingir que tô mexendo no celular aqui. O que, que são as coisas aqui? Você vai gravar hoje? Amor? Fala, Thaís Você vai gravar hoje? Não Essas coisas aqui Cadê é a placa? Thaís, vou embora QUÊ? O que, que você falou? Oxi, vai embora. O que, que você tá falando, Thiago? Hã? Então Thaís, é.. Tava pensando hoje que eu vou embora. Tá embora pra onde? Você quer viajar? A gente vai viajar? Não. Eu tava pensando. Vou comer minhas coisas aqui e vou embora. Agora tá embora pra onde, Tiago? Peguei algumas coisas em mim aqui, Thaís, e. Depois vou passar a pegar as outras coisas. Tá pensando bem, não dá certo mais nós dois. Não dá, cara. Tô tendo que fazer tudo, não, não, tá, não tô aguentando. É. é a nós ver, só a questão do Cauê, depois pra gente ficar um, um pouco comigo, um pouco com você. Então, já que você tocou no assunto, eu também queria te falar uma coisa. Ok. Já faz dias que eu vejo que nós não tá dando certo mesmo. Como assim? Não, que bom que você chegou nesse... Nesse ponto aí. Tudo que eu peço pra você, você faz reclamando. Ah, não é? Tá sobrando tudo pra mim? Então, mas você sabe que eu não posso ficar fazendo muitos esforços. Então, mas agora eu vou embora e você vive sua vida. Nós vê sobre o canal, como que nós vamos fazer, se nós continuar gravando. Eu fico com um canal, você fica com o outro. Eu acho melhor mesmo, porque.. Ah, tá complicado tudo que pede, você faz brigando, faz sem paciência. Você sai demais pra gravar e agora eu tô ficando em casa, você não tem mais tempo. Pra nada com a gente. Ué, é o meu trabalho, é. Você sabe que tem que ir. Eu faço investigação todo dia? Você também ia todo dia? Então, mas daí agora você tá ficando mais sozinha, eu tô ficando mais sozinha e eu pensei mesmo. Pensou o quê? Hum, que é melhor mesmo. Só que eu não tava conseguindo te falar isso. Ô filho, eu tô te trolando, filho. Tem uma câmera ali, pô. Tem uma câmera ali. Eu tô te zoando, o que, que você tá falando? Mas você tá falando que não tá dando certo e realmente? Você fica. Filho, eu tô te trolando. O que, que você tá falando? Não tá dando certo, eu tô te trolando, eu tô brincando, eu faço tudo pra você. Você tá doida? Mas você. É... Você tá saindo demais, Thiago. Eu fico em casa, só em casa, só em casa. Tem nada na mala aqui não, meu. Tá louca? Eu tava te zoando, tô te zoando, filho. Tô te trollando ó. Tem nada aqui não. Marco? É? Ah, mas não dá certo, meu Você sabe que não dá certo. Nós né? tá há 13 anos juntos já. Já foi tempo demais, já. Cada um, nós é novo, tá... tá na hora de cada um curtir a vida. Você tá louca, Thaís? Nós temos o um Cauê, eu tô brincando, cara, tô fazendo uma brincadeira com você, olha o que você tá falando, você tá atirando. Eu tô trolando uma câmera aqui, cara, escondi uma câmera aqui, tô te trolando, olha outra câmera lá. Não, mas... Tô desde as 4 horas, por lá em cima comprar figurinha pra, pra, pra montar com o Cauê que ele tava pedindo, tava te tipo, brincando, filho. Que... mas você tá sem paciência, assim, você tá... Ah, mas é porque, ué, sobra tudo, ué, mas não tem nada a ver, cara, eu te trato, faço tudo pro C, faço tudo pro Cauê. Ah, tia, mas não dá, velho. Ixi, você tá demais, você tá reclamando. Tudo que faz, você reclama. Cara, eu. Tudo que faz eu reclamo, cara. Eu faço tudo, filho. Você tá doida? Você tava pensando nisso mesmo, cara? Não. Você tá zoando, né? Conversa com seus pais, você não pode voltar a morar lá por um tempo a mais pensar. Voltar com meus pais? Você tá me zoando, filha. Oh. Eu vi a câmera! Ah, você viu a câmera? Eu vi, eu fui pôr você falou assim: não, Eu vou embora, eu vou embora. Eu falei, eu vou embora, e na hora eu tava vindo pra lá, eu, via, eu fui pegar meu celular aqui, eu vi piscando. Ah, pelo amor de Deus, você tá zoando, né? O, o, você tá querendo trollar a rainha das trollagens? Ah, meu filho! Filho <risos> da mãe, cara. Ô, Agora você vai embora. Eu, Tchau! Eu coloquei uma câmera Tchau. lá, coloquei outra aqui. Eu escondi, não não tinha como você ver, não, velho. Eu vi, tava piscando. Olha aqui. É, melhor que eu coloquei aí, daí eu vi ela, daí eu vi Ah, piscando. você viu por aqui? É. Ai, que merda, velho. Sério, Agora mano. Agora você vai embora. Não dá, mano. vai nada. Não vai embora as coisas da Mali, vai. Não, só é só nessa mal... essa mala aqui não tem nada. Nossa, mano, eu, eu, eu, ó, quem mandou pro Ju? Quase chorou. Gente, ele quase chorou. Eu encheu o Na hora que eu falei, então tá bom, vai mesmo. Mano, quem mandou Ai, foi o inscrito lá do, do, do Rio de Janeiro, cara, do WhatsApp. Eu esqueci o nome dele, ah, cara. Ele mandou? Mandou, ele que pediu pra eu entrolar você, velho. Caraca. hora que eu falei, pede pros seus pais. Ah, na hora que Se... você falou perto dos meus pais, aí acabou comigo. Eu falei, ah, você tá tirando comigo tudo dos meus eu pais. Pros seus pais, você não pode voltar a morar Nossa, vai ser muito. Aí eu não aguentei, mas segura. Não, você podia falar por mim e para outro lado, agora com os meus pais? Olha, gente. Uma irmã de 30 anos, faltou a é com os pais. 30 anos, coitado. Nossa, mano, eu fiquei, <risos> fiquei o dia inteiro pensando em, nessa trollagem para poder trollar ela. Ah, mano, estou falando pra vocês aí. Mas eu achei estranho, que né? você falou, ah, vou embora, Aí não brigou, não fez nada, vai embora, vai embora, vai embora para onde? Não, mas eu comecei o vídeo falando assim, pessoal... Eu vou falar pra Thaís, que ele tinha pedido pra me trollar você, né? Eu falei, vou pedir pra Thaís, vou falar pra Thaís que eu vou embora, vou deixar as coisas ali E como ela fez a cirurgia esse tempo, eu tô, tava tendo que fazer tudo pra você, né? Tô até placa aqui ainda né? É, eu tava tendo que fazer tudo, né? Comida, ajeitar a casa, tudo, né? Eu falei, eu vou falar pra ela que eu vou embora, que não tô aguentando mais Foi pra te trollar, e... Caraca, acabei sendo trollado, então Tem um monte de trollagem que vocês mandam pra mim, pessoal lá no Instagram Vou fazer fazia agora Agora vou voltar Olha, pessoal, Ai, eu esse quadro aqui, ó, quem deu, achei aqui, não vai dar pra ver, mas quem deu esse quadro aqui, ó, tem que ter uns desenhos. Segura a lateral, a lateral dele que dá pra enxergar daí. É. É. Quando Foi uma inscrita do canal, acho que põe põendo que dá, né? Ela ver. desenhou a gente no é, ela desenhou. No e aí, a câmera, eu coloquei escorada aqui. E a Luizinha fica piscando, vai bem aqui. Vai, tava dando reflexo. Caraca, mano. É, galera, dessa vez não deu. Me lasquei. Fui trollar e fui trollado. Que merda, cara. Eu até assustei na hora que falou que não tava dando certo mesmo. Se você gostou, deixa o like. Eu tentei. Manda lá pra mim no meu Instagram. Manda, manda, manda pra mim. Manda pra mim. Manda pra mim. Eu sou a melhor de todas. Ela tava me trollando muito, galera. Eu tentei trollar ela. Não consegui mas Eu vou pegar ela ainda, né, galera. Vou pegar, vou. Na hora que tá dormindo, vou jogar um balde de água na cabeça dela só pra ela aprender. Mas é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. Vai lá no meu Instagram. Fala para ele, ele de embora de casa agora. Fala para ele ir embora. põe essa roupa na Tchau. Fui.